Para você montar uma estratégia de estudo te leva à aprovação, você vai precisar de três coisas, de teoria, de exercício e de muita organização. Eu sou o Edu e nesse vídeo eu vou te falar sobre como o Descomplica te ajuda em cada um desses passos. Bora começar do início. Entender a teoria é super importante para que você consiga desenvolver o raciocínio lógico. Correr direto para os exercícios não é muito recomendável porque você pode chegar lá e você acaba não conseguindo acertar tudo e se sente meio frustrado com isso. Para te ajudar nessa primeira parte, que é a teoria, eu deixo que vai ter três caminhos e o primeiro deles é a aba Plano de Estudos. Lá você vai entrar, assim, logo que você entrar na plataforma, você vai responder responder algumas perguntinhas sobre a sua rotina e a gente vai gerar para você um planejamento adaptativo que cabe no tempo que você tem disponível para estudar. Na aba Plano de Estudos, a gente separa tudo que você precisa estudar semana a semana até o Enem, mas é importante ficar ligado que as aulas que estão na aba Plano de Estudos são aulas gravadas para que você possa adaptar o tempo que você tem disponível. O segundo caminho por onde você pode também estudar a teoria é por meio da aba Ao Vivo onde você também encontra tudo o que você precisa estudar semana a semana em todas as disciplinas de hoje até o Enem, só que por meio de aulas ao vivo. E essas aulas ao vivo elas têm hora marcada para acontecer, chat para você interagir, aba de perguntas para tirar dúvida e material de apoio para você acompanhar tudo bonitinho. E se você é daqueles que gosta de uma procrastinação, a Raba pode ser muito recomendada porque ela tem hora marcada, então assim, deu hora de estudar, tem que estudar. O terceiro caminho para você estudar a teoria é por meio da aba de disciplinas. Lá a gente tem uma biblioteca enorme com mais de tipo, 30 mil vídeo-aulas sobre todos os conteúdos que você pensa na existência da face da Terra, só que lá a gente não te entrega um planejamento do que você precisa estudar semana a semana até o Enem. Então, tipo caso você opte por estudar pela aba de disciplinas, é importante que você monte o seu próprio planejamento e busque que dentro da aba Disciplinas, das aulas que você precisa. E lembrando que independente do caminho que você opte por estudar, seja pela aula ao vivo, planos de estudos ou disciplinas, você sempre vai ter acesso a tudo. É você que precisa se organizar e entender qual que é o melhor formato para você. E, ó, pra assinar com desconto, é só correr pro link que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. E agora, bora falar sobre exercício. Aquela parte que ninguém gosta, todo mundo procrastina, a gente sabe que é complicado, mas é super importante na sua aprovação. É fato que a prova do Enem, ela vai cobrar a sua capacidade de acertar exercícios. E, assim, a melhor forma de você conseguir acertar exercícios é treinando. E eu vou te falar sobre quatro formas que você tem dentro da nossa plataforma de treinar. A primeira forma de treinar dentro da plataforma é por meio dos materiais de apoio. Lá você sempre encontra teoria, exercícios e gabarito comentário. Você tem também testes depois de cada aula, são 10 questões super objetivas e diretas para ver se você realmente entendeu os conceitos que foram apresentados durante a aula. Nós temos também as avaliações semanais, onde disponibilizamos toda terça-feira 40 questões mesclando diferentes disciplinas. E para fechar com chave de ouro, temos também simulados que são disponibilizados durante o um ano com 180 questões inéditas para você tipo, se sentir realmente fazendo a prova e conseguir analisar quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. E quando a gente fala de treino, de exercício, a gente também tá falando sobre redação, porque não adianta ficar só na teoria, tem que treinar. Por isso, na nossa plataforma, a gente vai ter uma ferramenta de correção de redação com mais de 100 temas disponíveis. É só você escolher um tema, escrever e enviar para gente. E é sempre bom lembrar que depois de todo exercício, é muito importante que você faça o diagnóstico dele, ou seja, que você procure o que você errou e por que você errou. Assim você descobre quais são os seus pontos fracos e trabalha em cima deles. Aproveita e clica no link que está na descrição desse vídeo para você ver todos os benefícios e já garantir o seu desconto. E aí, para terminar, bora falar sobre organização, né? porque é super importante que você tenha um cronograma de estudos que inclua teoria, exercício, seus compromissos pessoais e tempo livre. né? Aqui no Descomplica, a gente tem várias ferramentas que te ajudam a se organizar de uma uma forma mais saudável. A primeira delas é o Guia do Estudo Perfeito, que é uma disciplina exclusiva do Descomplica, onde o nosso professor Eduardo Valadares te ensina coisas muito importantes durante essa fase de preparação, como, por exemplo, desenvolver a mentalidade de vestibulando, montar um cronograma de estudos, aprender a lidar com o erro e se preparar emocionalmente para a prova. Além disso, temos também as aulas culturais, onde a gente discute poemas, livros, filmes e contas, a gente traz uma nova visão sobre essas obras. Elas são super importantes para você enriquecer o seu repertório da redação e também o seu repertório pessoal. Para fechar com chave de ouro, encontros com nutricionistas e psicólogos para você estar sempre de olho na sua saúde mental e física. E se você curtiu tudo isso, eu vou te lembrar mais uma vez que tem link para você assinar com desconto aqui na descrição desse vídeo. Eu espero te encontrar lá na plataforma. Um beijo e até a próxima.